Começando a repartição de orelha a orelha, faz o zigue-zague e reserva. E agora, nós vamos fazer um topete aqui atrás, e para isso, você vai tirar, mediu três dedos acima da orelha, vai puxar uma meia lua dos dois lados. Para facilitar e você não se perder, é, toda essa parte de baixo, você reserva num elástico, só pra não misturar o cabelo aqui de cima. Agora, nós vamos eriçar toda essa parte para deixar mais volumoso. Busque mechas de mais ou menos uns dois dedos. O pó texturizador facilita sempre penteando a mecha. Spray, reserva lá na frente. E toda essa parte você vai pegar as mechas e vai fazer a mesma coisa. Traz tudo para trás e vamos fazer a limpeza. É nessa hora que nós fazemos as marcações. Se a, se a cliente quiser um penteado assim com marcações. Se não, é só deixar do jeito que tá E antes de prender o topete Você tem que olhar se as mechas, as marcações estão no lugar A altura do topete está toda igual De um lado não tá maior do que o outro Então, viu que tá tudo direitinho Agora nós prendemos o nosso topete aqui atrás Pede para cliente deixar a cabeça firme E com o grampinho número 7. Você vai uma ponta vai na, na cabeça e a outra passa por cima de todo toda a mecha. E colocamos grampo de daqui para lá também em cruz, para esse penteado ficar bem firme. Agora eu vou fazer cachinho todo em todo o cabelo e eu volto já já. Música a parte de trás está cacheada. Percebam, esse cachinho para lá, este para cá. Um para lá, um para cá. Isso para que eles não se encaixem e perca o volume que eu quero. A parte da frente, você vai separar em fatias na vertical e o baby para trás. Agora nós vamos mexer em cada cachinho desse para desmanchar, para desestruturar e para reforçar ele durar mais. Eu vou passar uma cerinha. Essa é uma cera finalizadora, espalha bem na mão. Você pode usar qualquer cerinha que você quiser, creme, porque eu não quero que esse cachinho fique tão assim maísa, né? O Que nós vamos fazer, vamos abrir para ele ficar mais desestruturado, mais para o ondulado. Percebe a diferença, gente? Olha, do cacho trabalhado para o cacho normal quando sai do Babyliss. E eu esqueci de falar para vocês, mas eu estou passando, depois da serinha, o spray de brilho. O que eu fizer do lado de cá Vou fazer exatamente igual Do outro lado Vamos lá agora pras laterais Nós vamos separar aqui, ó Uns dois dedos A parte de trás Você vai tirar assim uma, uma, Um pedacinho Numa meia lua aqui, ó Pentear A serinha, gente É bem pouco, tá? E tem que espalhar bem na mão Isso, Senão o cabelo fica... Carregado E não é isso que você quer A serinha é só pra alinhar Aí depois que você vem com spray de brilho E pentear Pentear é essencial para limpeza Agora você vai colocar esse cabelo na altura que você quer Ó, você vai trazer aqui nessa altura Vai dar uma torcidinha E fazer as marcações Segurando firme e puxar. Pronto, ó, eu trouxe aqui atrás, agora aqui. Vou enrolar. Tá vendo? Ó, torci mais, fazer umas folguinhas para ficar mais bonito. E com o grampo número 5, eu vou prender por baixo daquele grampo da, da do topete. Agora, nós vamos fazer daqui para lá, exatamente a mesma coisa. Vou separar dois dedos, puxar aqui na diagonal, olha para ver se os dois lados estão iguais, a mesma diagonal. Vamos puxar as mechinhas e olhando no espelho se os dois lados estão na mesma altura. Agora, do lado de cá, a mesma coisa, né? Nós vamos torcer a mecha... E beliscar, para ela ficar maior, prendendo daqui para lá. Ficou aqui, buraquinho, tá aparecendo alguma parte, com o cabinho do pente, ó, você vai ajeitando com cuidado. Este restante dessa parte da frente, eu enrolei de novo, que caiu os cachinhos. Esta penúltima parte, a gente começa... Aqui em cima, então você puxa também uma mechinha, pouca coisa, e vai trabalhar o resto aqui para trás, conforme a curvatura do cacho. Aqui você começa mais aqui embaixo, senão fica muito volumoso aqui na, na altura da testa. Essas duas partes você precisa fazer a conexão entre elas para não ficar um buraco, então você vai jogar spray em cima daquela embaixo desta que ela vai colar e vai abrindo as mechas para cobrir. Vamos lá, ó, aqui na frente tirei o zigue-zague de uma mecha na vertical, enrolei o bebeliz. Aqui, eu peguei só a franjinha, ó. Separei dois dedinhos de franjinha de cada lado. Do lado de cá e do lado de cá. Então, tudo que eu fizer desse lado, nós vamos fazer a mesma coisa do outro. Que é muito simples. Peiteia, spray de brilho. E agora, nós vamos soltar os cachinhos do mesmo jeito que a gente fez lá atrás, aqui nesses outros. Só que aqui na frente você tem que tomar um cuidado para conectar com a mecha de trás para não ficar um buraco aqui, ó, tá? Então você joga um pouquinho mais para trás e vamos abrir. Ó, que ficou meio um buraquinho, ó, não pode. Vamos lá. Tem que cobrir. Aqui a gente já passa spray na frente e atrás, lembrando que exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui faz-se do outro lado. Próxima mechinha, tudo igual. E agora, nós vamos fazer esta franja. Esta franjinha, eu vou começar, lógico que penteando bem. E o Babyliss, e o Babyliss, eu vou fazer pra cima, tá? Eu vou pegar a ponta em direção à orelha, não é para cá, é para fora. E cuidado com a cabeça da testa da cliente, hein gente? Então aqui, vou fazer um arquinho. Agora eu vou pegar uma, vou pinçar a franja e levantar aqui um pouquinho, ó. Fecha o olho cliente. Frente e abrir um pouco o resto do da mecha, só um pouco, porque isso aqui é a franja. E agora eu vou ajeitar as duas franjas para elas ficarem numa altura igualada. Enquanto eu faço isso, nós vamos mandar beijo, Priscila Campos Amorim. Ela é de Natal no Rio Grande do Norte e mandou a foto da trancinha dela. Muito obrigada pela participação. E agora o meu colega super ativo lá no nosso grupo, tran é, tranças e penteados grupo, que é o André Anastácio, Ele é do Rio de Janeiro. Ele treina na Matilde, estou colocando os penteados dele aqui na Matilde. André, um super beijo, viu? Criatura super alegre, assim, de bem com a vida. Muito obrigada pela participação também um beijão. E se você quer um beijo aqui em um dos tutoriais, é só deixar nos comentários o seu nome e a sua cidade. Esse aqui é o nosso penteado de hoje, um semi-preso, todo torcido. Fica maravilhoso, formandas amam esse penteado. Noivas também gostam, principalmente noivas do campo. É um cabelo muito bacana, fica super legal. Agradeço demais vocês terem assistido. Não esqueçam de deixar o meu like e compartilhar o vídeo para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Um super beijo e até a próxima!